Para você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, com esse tanto de jogo prometendo realismos né, nos próximos anos Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um que pode massacrar o poder do Playstation 5 e fazer o console usar tudo que ele tem. É isso mesmo que vocês ouviram, tá galera? Apesar da gente não ouvir falar muito de Forspoken, a Luminous Productions garantiu que o jogo pode oferecer o mundo aberto mais lindo e detalhado em um jogo até agora. Como isso vai acontecer, a gente vai saber aqui agora. Então fica aí no vídeo, porque ele só começou. Apresentado inicialmente como Project A, The é Fourspoken chamou a atenção de milhares de fãs do gênero. O game traz fortes traços de Final Fantasy XV e promete um mundo aberto vasto, repleto de ambientações ultra detalhadas e uma jogabilidade um tanto acelerada. A desenvolvedora confirmou que está explorando todas as tecnologias novas que podem levar o poder de um jogo ao máximo que ele aguentar. E para isso, a equipe teve aspirações elevadas, usando a tecnologia FidelityFX de super resolução da AMD para que isso possa acontecer na prática. Em uma recente showcase sobre tecnologias, o chefe da Luminous Productions, Takeshi Aramaki, falou muito sobre as ambições que o estúdio quer alcançar. A intenção da equipe é fazer o jogo rodar no PlayStation 5 com gráficos em 4K e 60 frames sem perda de qualidade ou sequer limitações. Aramaki disse que estão usando o poderoso motor gráfico Luminous Engine. Ele disse que esse motor gráfico é tão poderoso que Final Fantasy XV, mesmo tendo resoluções dinâmicas e alvos direcionados para grande resolução, não aguentou muito no PlayStation 4 e no Xbox One, onde o jogo atinge somente os 30 frames. Isso no Play 4 e no Xbox One, tá galera? No caso do Playstation 5 e PC, as coisas são mais fluidas, né? E agora o novo console da Sony consegue acompanhar essa tecnologia e mesmo assim a equipe tá usando truques como resolução dinâmica para tentar atingir taxas altas de quadro de forma consistente. Pois é, eu já tô imaginando um nível brutal de gráfico que não vai ser isso aqui. Aramaki explica que trabalhar com a tecnologia FSR da AMD torna as coisas muito mais simples de implementar e afirmou dizendo que isso vai ajudar o Luminous a fazer o jogo de mundo aberto mais bonito da história dos jogos. Que responsa, hein Takeshi? Bom, espero que isso possa ser verdade, né galera? Entre muitas perguntas feitas pelo diretor do estúdio, ele respondeu dizendo o seguinte... A visão do nosso estúdio é criar jogos diferentes de qualquer experiência que já existiu, fundindo a arte com as tecnologias mais modernas do mercado. Implementar a tecnologia de ponta da AMD no desenvolvimento de Forspoken é uma personificação dessa filosofia. Com o Forspoken, o nosso objetivo é alcançar os gráficos da mais alta qualidade já vista em um jogo de mundo aberto. Altas taxas de quadra em 4K são importantes para fornecer a melhor experiência possível ao jogar Forspoken, mas a gente também precisa né, de uma otimização extremamente precisa para poder alcançar tudo isso sem perder a qualidade. A tecnologia FSR da AMD forneceu um aumento significativo de desempenho ao executar o jogo em 4K e 60 frames. A tecnologia é também uma solução de upscale ideal devido a sua compatibilidade com várias plataformas e suas velocidades de processamento extremamente rápidas. Para o desenvolvimento do Forspoken, estamos realmente sentindo os benefícios de baixa latência do FSR e do alto desempenho que ele traz. A implementação disso no jogo é tão incrível que levou somente um dia para acontecer. O processo foi muito simples e se encaixou muito bem sobre tudo isso. Do ponto de vista da qualidade de imagem, se você usar as configurações gráficas mais altas, vai ser praticamente indetectável a diferença de você usar resoluções nativas. Ou seja, se você usar desempenho ou qualidade gráfica, você não vai nem notar a diferença da execução do jogo e da qualidade do projeto. E mesmo usando resoluções dinâmicas, né, o FSR tornou isso tudo muito mais fácil. Eu acredito que a filosofia GPU Open da AMD tá elevando os padrões técnicos de toda a indústria de jogos que por sua vez vai beneficiar todos os jogadores. Mal posso esperar para que os jogadores coloquem as mãos no Forspoken e experimente gráficos verdadeiros de próxima geração que foram possibilitados graças ao FSR. Pois é galera, o cara realmente abriu o peito e deixou bem claro que o seu jogo vai ser o mundo aberto mais bonito já feito nos jogos. Além do mais, ele explicou que independente, se você quiser usar desempenho né, ou fidelidade, o jogo vai rodar maravilhosamente detalhado e muito bem, quase ali não dando nem para ver a diferença dos dois modos. Lembrando que Force Poker é um jogo exclusivo de Playstation 5 e PC, onde ele também pode chegar no Xbox depois de dois anos de exclusividade. Tá? O game é jogado em terceira pessoa, considerado um RPG de mundo aberto imersivo e que pode fazer o Playstation 5 chorar na sua execução. Então é isso, galera. Eu espero muito poder conferir esse jogo em qualquer que seja a plataforma aqui com vocês, tá? Eu tô bem ansioso, até porque mundo aberto é uma das coisas que eu mais curto nos games. E aí, o que, que vocês acham sobre isso? O negócio tá promissor, hein? A Luminous Productions parece que não tá de brincadeira. O que nos resta é a gente aguardar pra mais detalhes e ficar por dentro de tudo. Se gostou do vídeo, seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, tá galera? Bora lá dar aquela fortalecida, hein? Se você quiser ficar antenado de tudo que eu posto aqui no canal, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre ser avisado quando eu trouxer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou!